tudo bom? Sou Janaína Reis, professora química Você já observou que algumas reações acontecem mais rápido, outras mais lenta Se a sua resposta foi sim, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar por que isso acontece. Então, a cinética química ela estuda a velocidade das reações, bem como os fatores que a influenciam. Então, se você observar, algumas reações acontecem com mais rapidez e outras mais lentamente. E nem todas acontecem ao mesmo tempo. Uma reação pode demorar dias, horas, meses, é, anos, ou pode ocorrer em uma reação de segundos. Então, a reação química ocorre em velocidades diferentes. Por exemplo, a digestão de alimentos, a, a, o processo de digestão de alimentos pode levar algumas horas. E a explosão, ela é instantânea. Então, a gente vai ver algumas reações e as suas velocidades. Bom, a reação entre um ácido e uma base, ela é instantânea. A formação da ferrugem, ela leva alguns anos para se formar. A dissolução da pastilha efervescente, ela leva alguns segundos para ocorrer. A queima de uma vela leva algumas horas. E o decaimento radioativo, ele leva muitas vezes bilhões de anos para ocorrer. Então esses aqui são só alguns exemplos de reações e as suas velocidades. Então às vezes é muito importante a gente controlar as reações, tornando-as mais rápidas ou mais lentas. A velocidade média ela indica a variação da quantidade de reagente de produto com o passar do tempo. Então vamos considerar essa reação hipotética, onde os coeficientes estequiométricos já vão estar devidamente balanceados. Então o x e o y vão ser os reagentes consumidos, o z e o w vão ser os produtos formados. Então, como que a gente faz para achar a velocidade média de consumo dos reagentes? Vai ser velocidade média de consumo de x que é igual a menos a variação da concentração de X dividido pela variação do tempo, que é o mesmo que isso aqui, a menos a variação da concentração final menos a concentração inicial. Dividido pelo tempo final. menos o tempo inicial. Então, assim a gente acha a velocidade média, tanto de X quanto de Y, porque é a velocidade média de consumo, quer dizer, consumo dos reagentes. Por que, que tem esse sinal de menos aqui? Porque como os reagentes são consumidos, a variação daria negativo. Então, a gente coloca o sinal de menos ou alguns autores colocam em módulo para que o sinal da variação fique positivo. E como que a gente vai fazer para achar a velocidade média de formação dos produtos? Eu vou aproveitar algumas coisas aqui. Então, seria... A velocidade média de formação de Z, então vai ser a variação da concentração de Z, dividido pelo tempo, pela variação do tempo, que vai ser igual à variação da concentração final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então eu faria isso tanto com Z quanto com W. Por quê? Porque eles são os produtos. E como que a gente faz para achar a velocidade média global da reação? Então, para a gente achar a velocidade média da reação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a velocidade média que a gente achou de X, de Y, de Z e de W e dividir cada uma pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, vai ser a velocidade de X dividido pelo coeficiente A, a velocidade de Y pelo coeficiente B, a velocidade de Z pelo coeficiente C e a velocidade de W pelo coeficiente D. Então assim a gente consegue achar a velocidade média da reação. E as suas unidades podem ser mol por litro por segundo, mol por litro por minuto e mol por litro por hora. E agora a gente vai ver quais são os fatores que influenciam a velocidade da reação. Então os fatores que influenciam a velocidade da reação, eles podem aumentar ou diminuir a velocidade. Então a concentração, ela aumenta a velocidade da reação. A presença de luz ela aumenta a velocidade da reação, a temperatura aumenta a velocidade da reação, a pressão aumenta a velocidade da reação, superfície de contato aumenta a velocidade da reação, a energia de ativação ela diminui a velocidade da reação. A catálise, ela aumenta a velocidade da reação e os inibidores diminuem a velocidade da reação. Bom, espero que você tenha entendido o porquê a velocidade da reação pode ser mais rápida ou mais lenta. Bom, espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha, baixe o meu e-book logo abaixo desse vídeo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.